Meu nome é Deline Keila, sou contadora e a importância do curso da professora Rita na minha vida, ela foi uma virada de chave, né? É conhecer o técnico e tornar isso no dia a dia, é pegar o difícil e transformá-lo fácil. Ela foi o tudo, ela foi o tudo. Sempre é muito bom fazer parte destes momentos, a gente aprende cada vez mais.